Pode ser, pô Que foi o um rimo, só não deixa acabar Volta do início aí, vai falando aí Pode falar a primeira palavra, irmão. Banheiro. Banheiro huh. Bagulho é sério, meu mano Sabe que peca ligeiro Se fosse na minha casa, não reviera Sabe o puteiro é o banheiro Arrasta uma mina ou duas Tá ligado que é sem falcatrua Nós marola mesmo, porra Sob a luz da lua, vem Joga a próxima Simão. palavra, deixa eu Igão E ganho um mítico aqui no pa. Pekka marola mesmo, gasta onda nesse som Eu Joga Pokébola e capturo o Pokémon é a evolução do Pikachu, falo para tu Vou rimando da ilha do governador até Bangu Joga a próxima palavra Flamengo. que o pecado nunca trava Porque minha rima é o Charizard e é fogo em lava É o Flamengo e eu me lembro, eu tô sempre atento Pego o 328 da ilha até o centro que é o busão Então pega essa visão, independente de cada visão Vasco tá na segunda divisão Isso que é foda, mas valeu Sou Flamengo que é campeão Da Libertadores, Fala até dos meus amores Preto e vermelho são as nossas duas cores Não entendi Então repete essa palavra aí Anão gigante Anão gigante <risos> Eu tirei uma foto com ele pra botar na minha estante Eu tava de terno, meu mano, todo elegante Com a camisa na cabeça, porra, outro mundo distante Isso que é foda, mano, sabe que eu sou vagabundo E domino a porra toda, todas as partes do mundo Canto funk, canto rap, canto trap e até pop Não fode, já me esconde embaixo da cama dos tiros da bop Isso que é foda, realidade, né Robocop Não fode, eu quero que se foda a porra do Ibope Tô cheio de dinheiro no Rio de Janeiro esse se brotar no Riviera, minha casa é o puteiro. Tô bebendo direto, mano, desde fevereiro. <risos> vai, vai, vai, vai lá, mano. Piruzãozinho. <risos> ah. Aí é foda, meu mano, vai falar do piruzãozinho, peca, bota pela pista, porra, eu nunca tô sozinho, o bagulho é sério, mano, eu não desalinho, independente de tudo, prossigo seu caminho, não se perca nessa escolha, eu fico na encolha, estouro o champanhe, royal chaca a rolha. não fode, meu mano, um i500 na garrafa, já pesquei na praia da bica e joguei a sarrafa, pesquei maria da toca, também pesquei piranha, se o assunto um Freestyle o PK que tem a manha É foda pra caralho, porra, vocês não acompanha Na moral, meu mano, meu título é minha campanha Ó, oh, grávido da testa pra encerrar Grávido da testa? Grávido da testa, mandaram aí, vai acabar o beat Grávido da testa? <risos> grávido da testa Se vai, acaba vai. o beat, por favor, faz um pix e um dinheiro tu me empresta Caralho Porque homem. eu como até o final da laranja no final de toda a festa Na moral, meu mano, tu sabe que o PK pre não presta? Mano, bota. Ah, foda que vai tirar o direito, na moral. Dr. Dre Explosive, né? Essa aí ninguém me ganhava. Não, mas aí não dá pra voltar. É, isso é que é foda, é, isso é que é foda. Não, mas o que você fez aqui foi é, sensacional. Caralho, isso é muito bom, viado. Mano, mas na moral, você. É muito louco que... ver isso ao vivo. Tinha assim, que tipo... pegar a fase do leão no ao vivão da batalha. Isso é que era foda, papo reto. Porque tava treinado, né? Treinadão. É porque é foda, né, mano? Depois que tu vai vivendo da música, caralho, tu vai focando em outras paradas. E freestyle, além do talento, é a prática. Então se tu não tá 100% ali vivendo aquilo, querendo despontar nas batalhas, tu vai deixando passar, tá ligado? Mas mesmo assim, a técnica continua. Não, da tá hora. P.K., foi, um, foi muito engraçado, muito louco. Foi logo. muito da hora trocar esse deck com você. Foi cê, foda, é, foi um foda mano. Ó, cita oh, se à vontade, as portas abertas pra colar sempre. Não, vamos fazer a batalha. Vamos a fazer é sim. Sangue. Não corre ninguém, não. Pensei que ele é falar, cor, não, amanhã eu tô aqui. Não, cara. É, já, ó. <risos> amanhã eu vou desafios aqui. Já desafia os moleques da aldeia aí. Corre ninguém não, é kraut. KRAUK KANTE... <risos> ah, outro dia eu falei assim, ó... Kraut, KRAUK KANTE. KRAUK KANTE... Orochi, boca de cu... Budi <risos> Meus irmãos, moleque é meus irmãos. Pode vir, não corre ninguém não que nós vai batalhar aqui nessa porra time contra. Tanque versus aldeia. Se Exato. quiser vir duelo de Minas, duelo de BH lá do viaduto... Se quiser vir em batalha do museu, pode vir. Eu aposto, barão, que ninguém ganhou bala. Caralho. Caralho. Não. Igual não empopar. Ladrão. Safado. Ó, então ó, dos moleques do tanque você faz o corre, que são seus parceiros, da aldeia Demorou. você já desafiou, eu vou tentar o corre também. Ah, o Krauk e o Kant já é da Não, casa, os né? Moleque são irmão, pô, aqui tá aqui do lado, São Paulo. É terceira bravo. vez que os caras vão vir já aqui. Sou fã de geral, moleque é foda. Mano, vamos né? promover uma batalha, vai ser fã mano. Vamos, vamos uma batalha, evento. Batalha um -papo. pode papo. É? É. A gente troca uma ideia, depois faz batalha, viste? dá pra fazer muita coisa. E a votação Não, vou... vai ser no chat. Isso aí. No chat. Vamos no confirmar o um bagulho certinho. Eu vou acionar o moleque. Não havia data. Poxa, mas é verdade. sério mesmo. É, é, é sério, pô. É papo é reto, sério. coração. Vamos fazer. Pega batalha a... pode ir é, A gente pode fazer um sabadão, sei lá. Mano. Um dia mais especial. Tá ligado, é, assim, é, né? Pandemia, mano. Todo dia a dia. é, dia é, é verdade. Toma um gorozão e vai. É voando. isso. Fare com melancia. Caralho, eu, eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei curioso. Ué, papo reto. Vocês têm que tomar fare com melancia. A melhor combinação possível. Eu vou fazer isso. Ô. Eu falei pra ele, perguntei se era muito doce. Ele falou, não, fica gostosinho, parece suquinho. Fica suquinho de flambuesa. Frambuesa. <risos> flambuesa. Frambuesa. Fica Mano. o suquinho do Pokémon Digimon Digitais. Mano, de verdade.